A proposta aumenta em um terço a pena do famoso 171, o estelionato, se o crime for cometido por meio das redes sociais ou se praticado dentro de presídio, golpes que tiveram aumento significativo durante a pandemia. O WhatsApp tem sido bastante utilizado para roubar dados pessoais e vender produtos inexistentes ou ineficientes, por exemplo. Criminosos conseguem ter acesso ao auxílio emergencial de quem realmente precisa, e vendem curas milagrosas para a Covid-19. Há ainda o caso de servidores públicos que se aproveitam do cargo para enganar cidadãos e empresas, ou de bandidos que se passam por médicos, enfermeiros, funcionários públicos para aplicar os golpes. Em entrevista ao programa Conexão Senado, Márcio Coimbra, diretor executivo do Interleges, órgão do Senado que promove a modernização de casas legislativas no país, alertou para uma ação de estelionato feita em nome de um funcionário do Senado contra a Câmara de Manicoré, no Amazonas. Onde uma pessoa é, entrou em contato com o presidente da Câmara com, é, se identificando como um funcionário do Senado, como funcionário do Interleges, pedindo um depósito de R$ 2 mil reais por conta de que seria um pagamento por uma doação do Senado para essa uma contrapartida a uma doação do Senado para 15 tablets, 15 notebooks, duas caixas acústicas, 15 microfones sem fios e um data show. Essas situações de estelionato envolvendo funcionários públicos ou pessoas se passando por servidores também é agravada em um terço pelo projeto aprovado na Câmara dos Deputados e que chega agora para a análise do Senado. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.